Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, eu sou lotérico e também fundador da DoraSoft. Nós tivemos alguns clientes que nos perguntaram algumas questões a respeito de contabilidade e eu tomei a liberdade de vir aqui na 3C Contabilidade tomar um café com meu amigo Luiz para a gente poder falar um pouquinho mais sobre contabilidade em casas lotéricas. Principalmente porque ele é um especialista em casas lotéricas, além de já atender diversas lotéricas pelo Brasil. Por que eu estou te falando pelo Brasil? Porque além do Mato Grosso do Sul, ele já atende lotérica de outras regiões. Então, Luiz, o escritório. Fala um pouquinho mais sobre o escritório. Neymar, o escritório 3 é contabilidade, já está no mercado há oito anos, certo? E nesses oito anos a gente tem buscado muito a segmentação de mercado. O que é a segmentação? Atender públicos exclusivos, né? Para conseguir com isso ter mais informações, levar mais informações, especializar cada vez mais a nossa equipe para fornecer atendimentos com mais qualidade, mais rapidez, né? trazer mais segurança para o escritório e para o cliente. Tá, você já tem trabalhado há algum tempo com casas lotéricas que a gente já sabe, a gente já tem vivido isso no dia a dia. É, nós temos uma demanda muito grande de dúvidas, principalmente em relação ao simples dentro de casas lotéricas. Você pode explicar um pouquinho mais? O que é o Simples? Como é que funciona o Simples? Neymar, é, exatamente... Existe, ah, desculpa até te interromper, é. mas existe diferença entre Simples e Simples Nacional? Qual que é a diferença desses dois, se é que existe? Neymar, na realidade, antigamente, antes de 2006, existia só o Simples. Então, cada estado poderia ou não aderir a esse sistema de tributação, que é uma forma diferente de pagar imposto, né? um tributo diferente. E depois de 2006, com a Lei 123, uma lei complementar, foi criado o Simples Nacional. Então esse nacional no nome tem um significado, que ele realmente é um sistema é, é, obrigatório para todos os estados do Brasil e municípios. Ou seja, então, antigamente era um Simples que poderia ser estadual e a partir do momento que ele se tornou o Simples Nacional, ele se tornou único para todo o Brasil. Todo é o isso? Brasil, obrigatório para todos os estados e todos os municípios. E o que é o Simples? De uma maneira simplificada. É. O que é o simples? simples? Fala um pouquinho pra gente. Neymar, eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque 90% das, das empresas lotéricas que nós abrimos aqui no escritório são optantes pelo Simples. A gente faz o planejamento tributário, faz os estudos, né? E sempre cai no Simples Nacional. Então, é, real é realmente é bem interessante essa, esse seu questionamento. E o Simples Nacional, eu sempre explico assim. É, nós temos vários tributos, Neymar. Vários tributos. Cada um tem um nome, cada um tem uma uma legislação, cada um tem uma guia, guia um boleto né, para pagamento, cada um tem uma data de vencimento. né. O Simples Nacional veio com qual, qual ideia, com qual proposta? De pegar todos os impostos e unificar em uma guia única, inclusive aquela guia DAS, que se chama Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Entendi. Então, é, quando nós pegamos esses vários tributos e unimos eles, essa tributação tem o nome de Simples Nacional, é isso? É, essa, esse modelo de pagar imposto hum. se chama Simples Nacional. Eu falo que é um modelo porque nada mais é que uma forma de simplificar o recolhimento. Eu vou deixar de pagar várias guias e pago uma única. Ok, e esse Simples é calculado com base em que? No lucro da empresa, na quantidade de funcionários, como é que funciona isso? O Simples Nacional incide sobre o faturamento da sua casa lotérica. Então é o valor que você emitiu de notas fiscais no decorrer dos meses e a gente vai pegar uma alíquota do Simples Nacional e vai multiplicar pelo valor do seu faturamento. Ou seja, o lotérico ele vai pegar o resultado do CITAI e do CIGEL. E se você não sabe o que é isso, nós temos vários conteúdos e vários vídeos onde nós explicamos, inclusive, o que é isso. Se você quiser ver, logo que você terminar esse vídeo, aqui embaixo tem um link. Você vai colocar o seu endereço de e-mail e o seu nome. E nós vamos mandar para o seu e-mail um link para você poder acessar muito mais conteúdos, inclusive para explicar o que é CITAI e o que é CIGEL. Então, basicamente, a pessoa da Casa lotérica o empresário lotérico, vai pegar o CITAI e o sigel e, com base nessas informações, ele vai gerar esse simples, é isso? É, ele vai emitir a nota fiscal de prestação de serviço. E aí, cada município do Brasil tem uma legislação própria para esse assunto. né? Alguns municípios possuem ainda a nota física, outros municípios já possuem a nota fiscal eletrônica. Aí, nesses casos, pode existir um portal de acesso para você conseguir emitir sua nota fiscal eletrônica, mas a nota fiscal vai ser emitida com base exatamente nesses relatórios, citar esse gel da Caixa Econômica Federal. Entendi. E esse simples, ele tem um valor fixo como que é? É 2%, são 5%? Qual é realmente essa alíquota que o lotérico tem que pagar? Neymar, é, o simples nacional possui alíquotas variáveis, progressivas. Então, se você abrir sua lotérica hoje, você pode pagar, começar a pagando, pagar seu imposto, com uma alíquota de 6%. Conforme sua lotérica for ganhando corpo, for atendendo mais, for aumentando o faturamento, essa alíquota do Simples Nacional também vai aumentando. Pode chegar a 17,44% essa alíquota do Simples Nacional. O que, que faz para poder ter esse cálculo, para se saber quanto é essa porcentagem? Neymar, a gente leva em consideração o faturamento dos últimos 12 meses. Então, nesse caso, e se uma empresa não tem 12 meses, como que é feito esse cálculo? Nesse caso, a gente faz a média, a gente pega o faturamento do mês e multiplica por 12. No segundo mês, a gente pega o faturamento dos dois meses, faz a média, ou seja, divide por 2 e multiplica pelos 12, e assim sucessivamente, até encontrar o faturamento dos 12 meses. Entendi. Para poder fazer esse pagamento, então, basta gerar a guia e acabou o assunto? É, é a, o escritório de contabilidade soma as suas notas fiscais que foram emitidas no decorrer de todo o mês, Aplica a alíquota correspondente à sua faixa de faturamento, isso é feito diretamente no portal do Simples Nacional, portal da Receita Federal, e dali vai sair a guia DAS. Uma vez emitida a DAS, só fazer o pagamento. Só para tirar uma dúvida aqui, você pode disponibilizar depois para a gente um material complementar que tenham esses links e até mais um pouco mais sobre informações de como esse cálculo é feito, ou até mesmo com a tabela do Simples, você pode providenciar isso para a gente? Claro Neymar! Com todo o prazer, a gente vai disponibilizar esse material, a tabela do Simples Nacional, que é o anexo 3. Lembrando, o anexo 3 é muito importante, porque no Simples Nacional nós temos várias tabelas, né? Então, tem que cuidar para olhar o anexo certo, que é uma tabela com alíquotas. Então a gente tem que ter muita atenção para não, não confundir na hora de fazer o planejamento da casa lotérica. Então eu vou deixar um material exclusivo com vocês, esse anexo 3 e mais algumas complementações para ajudar você a entender um pouco mais sobre o Simples Nacional. Então vamos fazer o seguinte, se você está interessado nesse material complementar, junto com aquele link que eu falei para você, aqui embaixo clica no link, coloca o seu endereço de e-mail e o seu telefone. Coloque o seu endereço de e-mail e o seu nome, que eu vou enviar diretamente para o seu e-mail esse material complementar que o Luiz vai providenciar para gente. Luiz, tem mais alguma coisa que você acha relevante a gente saber sobre o Simples Nacional? Neymar, eu quero só chamar a atenção para um ponto. É a questão de que, quando eu pago o Simples Nacional, eu estou pagando vários impostos. Eu expliquei Sim. no começo. E eu quero que você grave que ali dentro tem também o ISSQN, que é um assunto muito interessante, Neymar, porque... É... Em alguns casos, quando não existe conhecimento, pode ocorrer aí uma possibilidade de pagar imposto em duplicidade. Opa, pera aí, então nós temos que conversar melhor sobre isso. Você aceita fazer um novo vídeo em breve para a gente poder tratar sobre esse assunto? Claro, Neymar. Né, com todo prazer. Eu vou trazer todo o material, vou trazer todos os passos que você deve seguir para não cometer esse erro e pagar um imposto justo, nem a mais nem a menos. Legal. Luiz, mais uma vez obrigado. Se você achou interessante esse assunto, Peço que você clique no link aqui embaixo para receber o conteúdo, até mesmo para se inscrever no nosso canal, Por quê? porque você vai receber novos conteúdos e vai saber um pouco mais sobre essa possibilidade de bitributação. Além disso, se você tem interesse em conhecer ou precisa de uma consultoria na área contábil e até mesmo de gestão, pode entrar em contato com o Luiz, que além de trabalhar na área contábil, ele também presta consultoria na área financeira de casas lotéricas. Como sempre, desejo para você sucessos e produtividade!